Fala iluminados, fala iluminadas! Meu nome é João Américo e agora a gente vai falar sobre PB, as fotos preto e branco. Vocês vão ver que o preto e branco não é simplesmente de saturar uma imagem. Curtiu a ideia? Então vem aqui comigo. Então, para trabalhar o PB, vamos aqui nessa foto que eu fiz da Carol Conká. É uma foto bem colorida, né? vocês podem ver aí, e que você consegue um preto e branco simplesmente de saturando completamente a imagem. Mas assim, não é um preto e branco elaborado. Vocês podem obter melhores resultados simplesmente. Clicando aqui na opção de tratamento, você vai para o preto e branco. E aqui a gente vai ter a aba também de PIB Vou abrir aqui a aba PIB E olha só, imaginem. Lembra que aqui esse fundo, por exemplo, do, dessa foto era amarelo? Se a gente for aqui no slider do amarelo, olha só. Eu posso tanto deixar os amarelos daquela imagem para o preto ou para uma cor mais escura. Ou simplesmente deixar para um cinza claro ou até deixá-lo branco de forma simples e prática, arrastando o slider para o positivo ou para o negativo. O mesmo a gente pode trabalhar nos outros canais. Não sei se vocês lembram, mas o cabelo dela estava puxado para o magenta, para o vermelho. Então, se eu quiser escurecer um pouco mais o cabelo, eu posso trabalhar nos canais que têm esses elementos do, do vermelho, do, do magenta. Então, seriam nesses três aqui. Ó. Eu posso obter outras opções né, de cores do cabelo dela mais escuros ou deixar mais claros, olha aqui. Ó. E se eu quero fazer uma alteração na pele, eu vou trabalhar nos canais do laranja e do amarelo. Olha aqui. Posso escurecer um pouco mais a pele dela e, consequentemente, eu estou trabalhando aqui o fundo, lembra? Porque o fundo é amarelo. Ou eu posso clarear mais a pele dela. Então, com isso, a gente consegue fazer um preto e branco muito mais aprimorado, muito mais profissional do que simplesmente puxar aquele sliderzinho da saturação o negativo. Fez sentido para você? Comenta aqui, deixa suas dúvidas e suas sugestões que elas podem virar um próximo vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é João Américo, um grande abraço e até a próxima.